Eu sempre sofri de ejaculação precoce e eu perdi muita coisa por causa disso Inclusive minha namorada, que eu já estava namorando com ela há dois anos E eu não conseguia satisfazer ela nem a mim, nem a mim mesmo Porque eu não conseguia ter uma satisfação plena durante o, o ato sexual E como eu não sabia mais o que fazer e eu nem tinha mais dinheiro para para conseguir encarar algum tratamento médico, que é muito caro um tratamento nesse sentido Eu resolvi procurar alguma coisa na internet né, para ver se eu conseguia Resolveu o problema por mim mesmo Foi aí que eu encontrei o ejaculano com controle.com E foi muito bom porque eu sempre me senti muito constrangido em relação a esse assunto Eu não conseguia falar com ninguém, ninguém era compreensível comigo em relação a isso Eu não me sentia à vontade para falar isso com as pessoas Por isso que esse método é tão bom também Porque eu não preciso ficar me expondo para todo mundo e dizendo que eu tenho esse problema É constrangedor, né? Eu acho que as pessoas sabem que é constrangedor isso Já fazem três semanas que eu adquiri os produtos da ejaculano com controle.com e desde então eu tenho praticado todos os exercícios e os métodos direito, como é explicado no, no material, e as coisas melhoraram muito desde então. E antes eu durava 2 minutos na cama e agora eu já duro 20 minutos durante o sexo. E embora o sexo dure mais tempo, agora eu nunca ejaculei tanto na minha vida. Por isso que eu recomendo esse método para todo mundo que passou pelo mesmo problema que eu e para todo mundo que quer ter, que quer ter uma vida sexual saudável.